Eu tive, tive a oportunidade de estar no Salão de Genebra a gravar em direto no Salão com lapela e com vídeo em 2014 e eu era o único português a fazer isso. Todos os outros jornalistas que lá estavam estavam a fazer exatamente o mesmo que eu. E só que eu não sou jornalista. Eu, portanto, eu estava ali, como um amador, a copiar o que os jornalistas internacionais faziam que era aquilo que eu via já nos vídeos internacionais. Era um senhor à frente do carro, a dizer, este é o novo Lancia, este é o novo não sei o que, este é o novo Alfa Romeo, este é o novo Ferrari, para nada, e o carro ficava mostrado ali. E eu fui fazer a mesma coisa. E eu lembro-me, nesse salão, de percorrer as marcas, estarem lá os diretores de comunicação portugueses, os diretores de marketing, e os jornalistas portugueses, e olhavam para mim como se fosse um alien. Eu era o alien completamente. O que é que este gajo está aqui a fazer? O que é que este maluco está aqui a fazer? mal tem lá ver uns copos e tal, pegar nos press release até logo, para a gente em Lisboa escreve o artigo. E eu tive que fazer o meu conteúdo ali, não é? E eu acho que isto é uma questão portuguesa. Uh, se eu não estou em a, a primeira vez que eu vi, passados todos estes anos, eu enquanto amador, fazer algo parecido num salão internacional, com uma transmissão mais ou menos indireta, ou quase live, uh, do, dos conteúdos, foi para aí dois ou três anos depois. Foi com a Foram dois ou três anos depois. Portanto, aquilo que eu fui fazer na altura ficou sem como é que eu ia dizer, sem correspondência nos anos seguintes da minha parte, porque não tinha tempo para lei. E, e do lado dos jornalistas portugueses eu não vi ninguém fazer nada sequer parecido, ou pelo menos aquilo que é, se calhar aparece um jornalista que também faz um, uma peça sobre tecnologia, vai ver o salão de não sei o que, de tecnologia, por acaso está lá um carro, e o gajo fala do carro, agora ir de propósito para o Salão de Genebra, para o Salão de Paris, para o Salão de Frankfurt, fazer essa cobertura em vídeo, não, não me lembro de ter visto ninguém, sinceramente. All yeah.